Olá tudo bem o meu nome é Paulo Lopes e eu sou técnico em eletrônica com experiência há mais de 25 anos é, em serviços autorizados como Philips, Panasonic, Toshiba, CCE e, e a partir de agora você vai me conhecer como Doutor e nós vamos trazer soluções domésticas né, dentro do teu lar, é... sim nós vamos trazer soluções inteligentes entendeu? na sua casa, para a sua casa, isso mesmo você pode estar pensando é mais um picareta na internet quero te perguntar, você quer fazer uma pergunta, exemplo, o que está acontecendo? Quanto vai custar? Vai demorar a solução? Como posso resolver sem gastar muito. Essas seriam algumas perguntas que você iria fazer e eu estou aqui justamente para te responder essas perguntas. Eu quero nessa tarde nós estamos começando um projeto na internet e eu resolvi através desse vídeo né mostrar para vocês algumas soluções domésticas que você vai deixar de gastar dinheiro né? e aí sim gastar dinheiro com picaretas e você vai ter a solução do seu problema exemplo, um colega meu ele disse que o tablet dele quebrou o display e ele foi procurar um técnico para consertar, e o técnico cobrou a ele 180 reais para trocar o disposto.